Olá, tudo bem? Olá, beleza. E você? Eu estou bem. Graças a Deus. Que bom. Que bom. Você Vamos falar é... sobre... Eu sou o Ishumi. Ah, tá. Beleza. Vamos falar sobre cosmos e as estruturas mentais. Tudo que é um pensamento e um pensamento ordenado ou coordenado presume uma estrutura mental ali empregada. Concordo? Ah, você falou pensamento organizado. O Desorganizado também teria uma estrutura, não? Sim, mas vamos primeiro para o ordenado e coordenado. Beleza. Todo pensamento, toda construção mental coordenada e ordenada, através de suas interações e consequências, podemos chamar de estrutura mental, né? Uhum. Toda estrutura mental, Não coordenada, não organizada, ela é uma percepção de não organização. A percepção da desorganização é um julgamento baseado ao que se representa algo organizado para o agente que julga, tá? Tá, é como se ele não entendesse... A organização ali, mas na verdade está organizado de uma certa forma. Exatamente. Há uma representação organizacional não percebida pelo agente que julga desorganizado. Beleza. Todas as formas de estrutura mental nós chamamos de estrutura universal. O que faz aquele ser julgar aqui ordenado ou desordenado é o seu julgamento, o seu grau de consciência e o cosmos que ele concebe. A concepção organizacional, a concepção de harmonia, beleza ou ordem depende do agente está observando este agente sendo um indivíduo ou uma espécime, como a espécime humana, tá? Tá. A estrutura universal, ela é total e através da sua totalidade, representa uma função que é unir versus apresentando assim conteúdo, isso ocorre desde o microcosmo ao macrocosmo. Essa universalidade é ordenada. E aí nós temos a cosmologia, que é o estudo da percepção organizacional do indivíduo em questão. E a cosmologia ela interage dentro dessa estrutura universal que propõe a universalidade do ser. Tá, ah, mas a, a universalidade é uma, é uma habilidade de perceber essa função de unir versos que o cosmos tem. Tá, e, um e, exemplo... Por... Oi? Pode falar. Uhum. É porque você falou micro e macrocosmo. Isso. Aí vai depender da minha referência. O que, é que seria microcosmo e macrocosmo? Tem, existe a interpretação que dentro de ciências, dentro da ciência, um, Existe uma percepção do microcosmo como a correspondência do homem ao mundo pequeno. Ou o é, um mundo pequeno para o homem. Entende? Uhum. Isso traz um contexto extremamente sub subjetivo. Então, o homem representa o universo e sua universalidade através de seu estado consciente. O microcosmo é o universo ao ponto de vista subjetivo na posição ou por oposição ao macrocosmos. E quem determina o limite entre micro ou macro é o homem, o agente em questão, estabelece seu ponto de vista objetivo ou um ponto de vista coletivo, que presume-se a representação do termo macrocosmo. Esses conceitos representam ambas, ambos os termos, uma universalidade e uma particularidade do homem que dá ao conteúdo sua forma, contendo nesse conteúdo suas expressões, maneiras e achismos, trazendo com isso o seu contingente pessoal. Para que isso ocorra de maneira mais neutra possível, com a sua neutralidade madura, o homem... O ser, o melhor o ser, tem consciência de si. Eu existo, eu sou. E sabendo que tudo o que transcende o eu é baseado em uma métrica ou uma medida do próprio ser, que estabelece a sua forma de medir as coisas. E como que o universal e o particular funcionam ao mesmo tempo? Universal é uma habilidade de unir versos. O que você percebe como realidade ou eu percebo como realidade nada mais é do que a nossa percepção através da habilidade chamada universalidade. Nós pegamos uma série de dados, uma série de elementos que são subjetivos. Julgamos isso em vários níveis, em várias camadas do psiquismo, e o produto desse ah, julgamento, desse processamento de dados, é a nossa imersão e é o nosso universo pessoal. Nós unimos o verso de cada dado e estabelecemos como uma configuração pessoal para a dimensionalização e extensão de si mesmo aos elementos e informações correspondentes ao que nós temos como referência ou conhecimento que percebemos para aplicações, relações, estruturações e percepções. Então o instrumento de medida ou a métrica do ser está ligado ao seu grau de consciência e o seu grau de consciência está ligado à maneira com que ele interage junto ao seu meio. Ele mapeia com a maneira com que ele estrutura e até mesmo a maneira com que ele determina as suas interações como observador de si mesmo, que representam uma série de estruturas que nós chamamos de moralidade. Aí a gente pode... pode falar. Eu falo é, muito, me perdoa. É, por exemplo, quando eu já tenho uh, algum grau de consciência para perceber que aquilo está legal, mas ainda não consigo mudar aquilo, ou sair daquele padrão, por exemplo? É, é... Nós temos uma série de representações. Um, nós temos o círculo pessoal, círculo mental, círculo filosófico. E nós temos, por extensão, esferas. Esferas sociais, esferas de amigos, esfera acadêmica. Um, uma série de, de aspectos que envolvem vários elementos não acessíveis, não compensados, não processados. No aspecto de que nós encontramos elementos que não gostamos e desejamos mudar, temos em uma esfera administrativa elementos ainda não concebidos. E a concepção desses elementos é fundamental para a projeção e manifestação de uma mudança efetiva. Isso pode acontecer através de um exemplo, de um ensinamento, ou isso pode acontecer através também de uma percepção ou de uma reflexão. E tudo realmente se resume, se, se, se resume um, na escolha do ser quando tem dados. Ah, então, é, pelo que você falou, eu entendi assim que, ah, de qualquer forma, tem algum elemento ali que eu não estou percebendo para poder conseguir mudar, então. Exatamente. Mas, por exemplo, quando eu já tenho uma percepção pequenininha, como é que eu faço para chegar até essa percepção desse elemento que não sei para mim eu chamo de ponto cego talvez a percepção desses elementos ou dessas desses dados parte do movimento de que você deseja encontrá-los quando você faz esse movimento todo o cosmos reflete a você é, elementos importantes para você ter um, sucesso na sua empreitada então, normalmente, reflete-se padrões de comportamento que precisam mudar, ah, crianças que não são saudáveis. O problema é que isso vem carregado, né? Ele vem com uma certa carga de questões pessoais junto a essas, questões, a essas funções. Essas questões pessoais junto a essas funções, elas elas dependem de como a pessoa lida com essas questões que o próprio cosmos, os meios, trazem. Essas questões que eles trazem normalmente geram um grande incômodo e o ser se esquece da sua meta inicial e problematiza a informação que chega com o pedido de mudança. Quando isso acontece de uma escala pequena, com uma meta pequena, o ser administra muito bem, porque ele é maleável, porque ele administra as coisas com serenidade. Mas como a da meta é muito alta, uma meta muito grande, uma meta distante, a função do cosmos, ela representa a mesma ação e traz à tona uma série de elementos que precisam mudar. Lidar com esses elementos pode ser um desafio, mas graças a Deus os seres têm ajuda, podem ter ajuda e podem ter suporte, não só dessa escola, mas de outros lugares também. Eu diria que a maneira mais eficiente para chegar ao resultado é tendo metas é, baseadas em, em gostos e metas baseadas em si, metas baseadas em maneiras de viver bem e melhor, metas muito grandiosas no intuito de ser algo ou fazer algo muito grandioso, que normalmente representa muita coisa para outras pessoas também, elas vêm com muitos, muitas informações a serem administradas, e não é um problema, se o desejar assim, não é nenhum problema. Mas se ele não desejar assim, pode ser que ele tenha uma, uma representação de dificuldade, uma representação de, de que o mundo está contra ele, ou de que tudo, tudo evidencia coisas ruins sobre si mesmo... Algo que as pessoas chamam de inferno astral, sabe? Tá, sei. Mas, por exemplo, é, não sei. É, mas me passa uma ideia que, por exemplo, você falou, né, de, do, inferno, de, do inferno astral e questões de filtro, né, da pessoa. Aí me parece que a informação não está chegando compatível com ela, sabe? Que se Sim. chegasse, passaria pelos filtros e ela não interpretaria dessa forma, não. Concordo. Nós estamos na, na estrutura mental e no cosmos. E ele não é um bem feito, sabe? A ponto de, de trazer algo compatível com o entendimento do ser. Ele será bem feito, estamos trabalhando para que isso aconteça da melhor maneira possível. Mas, neste momento, essa informação é crucial. Saber que não é... Não é que as coisas estão indo contra você. É que seus dados estão chegando para você lidar com esses dados porque você projetou um objetivo inicial. Tá. Então, como, como que eu administro... É, não, ainda está estranho para mim, que aí como que eu administro uma informação que eu ainda não estou capacitada para administrar, entende, aí? Que eu tenho a ideia de que a informação vai chegar compatível a mim. Ela chega compatível, mas se você já está já com o seu filtro de que aquilo é uma tônica uh, contra você, é difícil que. é bem difícil isso ser interpretado como um ensinamento ou uma, uma, uma, uma proposta de mudança e adaptação. Saber que os dados chegam e nós interpretamos como ruins ou nós interpretamos eles como ah, o mundo nos maltratando, e essa interpretação tem grande peso porque ela... Representa qual estrutura mental estamos usando para interagir naquele cosmos coordenado e coordenado para a gente, pela gente. Saber disso é fundamental, saber disso é, é bem importante. Porque dá... Dá particularidade ao ser, sabe? Sim, tá. O ser pode falar assim... ah. Você está dizendo isso, mas eu não, não acho isso, não. E o cosmos não vai falar, ah, é isso, e pronto, e ficar te martelando, te maltratando. Isso não acontece. Às vezes, o que acontece é a pessoa, em algum nível, concordar com aquilo, ouvir aquilo e ficar sofrendo. Porque aquilo fica martelando na cabeça da pessoa, sabe? Então... Isso não é bom. Então saber que você não está sabendo lidar com os dados e saber que essas informações estão para te ajudar, mesmo que não estejam ajudando, é um ponto de partida e eu aconselho pedir para alguém, para você conversar com um amigo, alguém que você confia, um terapeuta, um médico, uma pessoa que vai te ajudar, para lidar com aquela informação. E o mais legal, mais bacana a oferecer é a sua sinceridade. Porque é com a sinceridade que aquele caos momentâneo vai se assentando e vai tendo uma representação hum, mais ordenada. Né? A lógica vai apresentando um contexto e significados, e os porquês. E isso tem um nome, né, chama terapêutica, né, os porquês, as formas, a percepção, a, a construção de, uma, de, um, de um raciocínio, gerando com isso né, estabilidade e... Respeitando a moralidade ali daquele ser, respeitando a condição... Hum, a condição de, de plena ou a condição de, de plenitude daquele ser em questão, entende? Tá, entendi. É como se o, o filtrozinho ali tivesse não tivesse muito saudável da questão lá ah, que você falou do aí ah, o mundo me maltrata é então, um exemplo por exemplo chega uma amiga e diz um, uma pessoa de íntima uma pessoa querida e diz algo sobre você e você reage mal e mas um, às vezes você quis ah eu quero fazer quero entender como a mente instintiva funciona. Quando você ordena isso, você gera um ponto singular, e aquilo gera uma atração, e as experiências para te mostrar coisas em você que estão reprimindo ou bloqueando o acesso a saber como a psique o universo pessoal, os níveis instintivos funcionam, é, estão, estão sendo trazidos para você, para você trabalhar, para você chegar ao seu objetivo o quanto antes. Outros que entendem muito mais que eu podem explicar mais sobre a estrutura elementar e os elementais que fazem com que isso aconteça com o objetivo de ajudar sempre. Mas, às vezes, não ajuda, porque não há um entendimento da dinâmica desse, dessa estrutura a nível pessoal. Ainda, né? Estamos trabalhando. Beleza. Nós estamos construindo uma cosmologia pessoal para inserir interpretações de visões de inteligências primordiais, para que tenhamos elementos que são inerentes a qualquer mente e ajudem a interpretação e os padrões dessas mentes, favorecendo assim uma representação saudável e sadia. De si, dos meios, dos outros. E o que, é que seria uma inteligência primordial? É a inteligência derivada dos elementos sagrados. É a maneira com que essas energias elementais funcionam dentro de cada um de nós. Então, to, todo mundo tem essa inteligência, mas cada um funcionaliza de uma forma diferente. Aí pode estar saudável ou não saudável, é isso? É. Às vezes as pessoas também já estão padronizadas, porque esse é um conceito que não foi abordado antes. Então, todo, uma, uma, todo um grupo de pessoas a maioria das pessoas age instintivamente da mesma forma ou de formas bem definidas, quando na verdade ela tem liberdade administrativa o grau de consciência para poder lidar com essas coisas lidar com essas formas, entendeu? Sim, a liberdade de escolher se ela quer dessa forma ou não Será que é reagir dessa forma ou não? Isso, é isso mesmo. Ao invés de reagir, depois ficar se culpando, ou refletindo, ou pensando que poderia ser diferente. Essas coisas. É, mas eu acho que vocês também já passaram a ideia de, por exemplo, que se aconteceu naquele momento é porque a pessoa fez o melhor possível com os dados que ela tinha. Exatamente. Se depois ela ela achou que deveria ser feito diferente, então daí pra frente, né? Mas Exatamente. naquele momento, era o melhor que poderia ser feito. Isso mesmo, eu concordo. Agora a gente está num passinho mais além, né? A gente consegue saber que o que aconteceu foi equilibrado, foi o melhor possível, mas dá para acontecer melhor ainda. Eu uso os dados que eu tenho para para gerar uma, uma visão e uma forma e uma constituição mais favorável e saudável a mim sim beleza muito bom muito ficou muito rico eu agradeço Gratidão, ia te dar um Paz. Paz.